para conversar, inicialmente, até porque hoje vai ter, hoje já começa a operação também do Procon São Paulo, junto com o Procon Santos, né, essa questão que já começou aí, quais são as dicas que os internautas e os consumidores, obviamente, devem ter para evitar que a Black Friday não seja uma Black fraudulenta, né, como fazer isso daí? Bom dia, Ronaldo! Bom dia mais uma vez, Fernando, e os amigos acompanham. É, veja, eu quero destacar aqui, inicialmente, o PROCON Santos, ele é um departamento da Prefeitura Municipal de Santos, do qual nós somos conveniados à Fundação PROCON São Paulo, e como na sua fala você já externou que nós estaremos numa uma operação conjunta com o PROCON São Paulo também, uma regional do PROCON São Paulo, aqui na cidade de Santos, nós estaremos, já estamos atuando esses dias. Né? É, nós fizemos um trabalho, Fernando, inicialmente, Há 30 dias atrás, no período do dia 20 ao dia 22 de outubro, o PROCON Santos esteve em seis grandes redes de eletrodomésticos e, em especial, lojas físicas, é importante destacar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi em lojas físicas. Durante o um período de três dias, nós nós coletamos mais informações de mais de 300 itens. né? Em algumas redes, que é público, está no site da Prefeitura Municipal de Santos, se o nosso consumidor entrar lá, o consumidor entrar lá, o nosso município, ou qualquer pessoa aqui fora da região do Brasil, o mundo hoje é digital, né, alcançado, é, você vai verificar lá um ícone que nós temos lá, Black Friday, é, compare seus preços. Né? Lá você, nós, nós temos cerca de 300 itens de eletrodomésticos, desde de televisão, é, smartphones, é, liquidificador, etc. Então, os 300 itens onde nós estivemos nas seis grandes redes. Está lá o nome, inclusive, delas, que a gente fica muito à vontade para falar, hipermercado Extra, Carrefour, eh, Magazine Luiza, Lojas 100, Casas Bahia, Fast Shop, onde nós fizemos uma coleta de preço. De tal sorte que o consumidor vá numa loja física hoje, de qualquer dessas redes, e queira lá comprar um produto, ele poderá verificar esse histórico de preço que nós colocamos nas lojas físicas. Importante, Fernando, é, Shalub e os amigos que nos acompanham, que boa parte da, das compras também na Black Friday são feitas pelo e-commerce, né? que são alguns cuidados especiais que devem ser feitos. Mas isso também, não é, é, há elementos também de comparação de preço. Então é muito bom que o consumidor que hoje já está fazendo as suas compras, e amanhã será um dia, inclusive, que será mais muito incisivo, que é o dia efetivo da Black Friday, que o consumidor verifique o histórico de preços daquilo, dos produtos que ele pretende comprar. Existem aí algumas ferramentas virtuais, por exemplo, como o Google Shopping, algumas plataformas aí como o é, Buscapé, que lá tem um, um, ícones voltados para históricos de preços que as pessoas precisam adquirir. Então, número um, é, histórico de preços. Compare preços anteriores à data desta semana. É, nesse momento, os consumidores já estão se preparando, aí isso, você disse a instante, nós estamos a 30 dias do Natal. né Nesse momento, todo mundo começa a fazer suas compras, como os pessoas farão até para os seus presentes, para os presentes que ofertarão no Natal. Então, é, uma, é, é, é, é exatamente nesse momento, as compras tendem a ter um volume muito maior. E, e nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento de quase 50%, nas relações feitas, é, é as compras feitas pela internet, pelo que nós chamamos do e-commerce, Fernando. Então tem realmente um impacto ficar atento aí, o e-commerce ganhando cada vez mais força. Xalub, mais uma pergunta aí para o nosso ah, convidado? Eu tenho, eu tenho uma curiosidade, é, porque é, foi citado as grandes redes, né? uhum. mas eu acho que a, na internet, em atuação, existem é, novas, novas distribuidoras, vamos dizer assim, né? Então se apresenta que, que não tem lojas físicas e que são centros de distribuição que de certa forma fazem, fazem essa manipulação de, entre o produto e, a, e o cliente e estão se colocando também no mercado. que são lojas é, Como é que o consumidor identifica? Quais são as dicas que o Procão pode dar? Por exemplo, na hora de uma compra é, pela internet, como é que ele pode é, é, é, tomar uma informação se aquela loja é, pode ser confiável ou não? Mesmo não existindo é, fisicamente, que nem a Casas Bahia, é, Magazine Luiza e, e esses grandes atacadistas. Pertinente e oportuna a sua pergunta, a sua Vamos lá. É, nós sabemos hoje que nós temos aí também é, as quadrilhas digitais. Então, nós sempre orientamos o consumidor no seguinte. É, uma das coisas muito importantes, antes de nós chegarmos nessas páginas aí, é o seguinte. O consumidor deve evitar, não abra hipótese alguma, é, e-mails ou ofertas de, de onde você não conhece onde você não tem cadastro. Por exemplo, se recebeu um e-mail, recebeu alguma coisa no aplicativo que você não conhece pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, que você não conhece, evite abrir. Que normalmente isso vai te direcionar para, é, para o, o, o, uma outra rede fraudulenta que vai coletar os dados e logicamente você poderá ser vítima de um golpe, que é o phishing, que ele é chamado que é é pescar dados né, para serem utilizados de forma criminosa. Quando as coisas, não faça isso, evite o máximo possível. Do ponto de vista, se você está navegando e você está à busca de um produto e identifica lá uma determinada loja virtual, é importante que o consumidor verifique algumas coisas. É, verifica nessa página o seguinte, se ela tem o um CNPJ, né? se tem lá, se ela é cadastrada, tem o um CNPJ, você pega aquele CNPJ... É simples, Receita Federal CNPJ. você verifica se realmente aquele CNPJ existe, se aquela empresa é ativa. Então, você tem uma identificação formal desta, desta empresa virtual de com você está fazendo uma compra. Verifica sempre se essa empresa tem um, um, um telefone de contato para o serviço de atendimento ao consumidor. Verifica lá se ela tem um contato. É, via de regra também, se ela tem um endereço físico Embora ela não tenha uma atividade comercial física, uma loja de rua, mas que ela tenha o um endereço físico, inclusive para que você possa remeter uma correspondência, uma notificação, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito importante. Nas compras, é, verifique também se existe aquele cadeadozinho lá no canto seguro e se ela tem aquela formatação virtual do HTTPS, que é uma identificação de que aquele site é verdadeiro, que aquele site ele tem, é, ele tem um cadastro formal junto aos órgãos de controle. Então, são dicas importantes nesse aspecto da segurança. Mas nós temos também, aproveitando a tua pergunta, Chalub, com relação a algumas dicas que nós damos nas compras também. As compras virtuais, a nossa legislação, ela garante uma troca de até sete dias. O consumidor fez uma, uma compra lá pela internet, foi lá numa dessas lojas virtuais é, e fez uma compra. A partir do momento que ele recebeu aquela compra, ele comprou lá um, um sapato. Ele recebeu aquele sapato, a partir dali ele tem sete dias da, de que ele recebeu aquele produto, que ele verificou <risos> aquele produto para efetuar uma troca ou para fazer uma devolução. E é importante, necessariamente, esta devolução... Ela não precisa ser feita por haver um defeito. Basta meramente o arrependimento do consumidor. Então, esses sites, essas lojas virtuais, devem informar também o consumidor deve ficar atento. Mas é o seguinte: qual a política de devolução ou de troca? Ele já deve informar isso, como ele deve fazer, é, é, é, o, o que ele deve o e-mail que ele deve remeter a informação, o código de acesso que ele vai ter. São informações muito importantes. E outra coisa, com relação às questão virtual ainda, Fernando e Chalup, diz respeito a sempre evitar o consumidor com o seu smartphone, ele está na rua, evite sempre fazer é, uso de redes públicas de Wi-Fi. Procure sempre uma área segura na sua residência, no seu ambiente de trabalho, onde ele seja seguro, para evitar que os seus dados sejam captados de forma virtual por alguns criminosos cibernéticos. Tá? Isso é muito importante também. Então, é, de modo geral, é, é, é, esses, essas cautelas que se devem ter, entre as quais também, é, você procura fazer operações sempre no cartão de crédito, onde você pode, eventualmente, é, no momento em que haja um desconforto, é, cancelar isso oportunamente também. E outra coisa, procure evitar de salvar seus dados dentro do sistema de uma plataforma, tá? senhas, dados pessoais, de modo geral. São cautelas que nós devemos ter, devemos ter muita cautela com relação a isso, para que não se torne uma dor de cabeça o prazer e a alegria de uma compra. Sem dúvida, e são dicas importantes para depois não ter dor de cabeça, né, Ronaldo? A gente agradece muito a sua participação, Ronaldo, pela, pelas dicas. A gente sabe que vocês têm Hoje o dia promete muito, ser um dia muito intenso, hoje amanhã, para verificar, junto com essa atuação. Essa atuação ela acontece em, junto com o PROCON São Paulo, aqui em estabelecimentos aleatórios, bairros aleatórios. E como é que vai funcionar só para a gente finalizar essa entrevista? É, nós estaremos retornando também a alguns locais que nós tivemos a comparação de preços. Uhum. Vamos estar também lá é, é, é, verificando aí nos bairros, nos, tá, nos bairros da cidade, de modo geral, principalmente nos centros comerciais, uhum. onde estará a nossa atuação. E também, nossa equipe também estará recepcionando lá é, eventuais reclamações através do nosso e-mail procon.santos.sp.gov.br. Fernando, eu quero deixar também aqui uma mensagem agora aos consumidores quanto ao seguinte... É, procurem evitar, é importante também a educação financeira, minha gente neste momento as pessoas elas ficam, todos nós ficamos tentados às compras e tudo, mas procure comprar aquilo que realmente é, você está precisando ou você já tenha pré-definido que você quer olha, eu quero comprar um smartphone desse modelo desse tipo, procure aquilo e consente-se naquela compra, não faça compras por impulso para que não comprometa a sua vida financeira. É muito importante isso. Nós sempre nos orientamos, orientamos para que quando chegar aí dezembro, janeiro, fevereiro, você não fique aquela dor de cabeça do Exatamente. cacau. Então, a educação financeira é importante e evitar as compras por impulso. Existe todo o um mecanismo de comunicação digital, de marketing, para que as pessoas sejam incentivadas a comprar. Mas eu aconselho sempre aos consumidores para que observem também isso. Tá bom? Estamos à disposição procon.santos.sp.gov.br e também na nossa página Procon Santos, onde você poderá fazer a sua reclamação e eventuais transtornos. E desejo a todos os amigos, muito obrigado pelo convite. Fernando, a Prefeitura de Santos está à disposição e o Procon Santos, os nossos amigos que, a, que nos acompanham e boa sorte aos nossos consumidores e amigos. Obrigado, Ronaldo Ferreira, que é o coordenador do Procon Santos. Esse assunto é claro, um assunto importantíssimo. O Ronaldo vai voltar em outras oportunidades para colocar aí pontos aí importantes para os consumidores. Né? A gente vai voltar no próximo intervalo comercial com os professores e, obviamente, professores de economia. Até a dica que o Ronaldo diz, não comprar por impulso. Né? Enfim, esses outros assuntos a gente volta logo mais no intervalos comerciais com, com o professor Elias Haddad e também Paulo Saporto.